que é central para nós, para pensarmos também o colono-capitalismo, não tem como a gente compreender o colono-capitalismo sem passar também pelos processos é, articulados pelas lutas indígenas é, da América Latina, sejam aquelas passadas né, ou as contemporâneas que, na verdade, estão em, é, te tecidas juntas, né? são entretecidas, aí, entrelaçadas dentro né, de um processo histórico. E também dentro do desafio, né, do, do que trabalhar dentro de um tema que é um tema fundamental, mas ao mesmo tempo um tema tão amplo, considerando, né, a própria história da América Latina, as suas complexidades é, em termos regional e também em termos nacionais é, dentro, né, dos do nossos próprios contextos é, nacionais dos nossos países. E aí, pensando nisso, eu preparei aqui o nosso encontro de hoje em dois momentos. No primeiro momento é trabalhar um pouco essa discussão das lutas indígenas a partir de três elementos que eu acho importante nós debatermos esta noite. O primeiro elemento é pensar mesmo o que seria o indígena como uma categoria política abigarrada e, e aí eu vou já falar um pouco né do, do que é que eu tenho definido aí o, o que é que eu estou chamando aí de categoria abigarrada um segundo elemento é pensar realmente o que é que nos diz né o que é que essas lutas indígenas passadas e presentes elas nos dizem em relação né, ao, ao colono-capitalismo, né, pensando realmente o que, que é o colono-capitalismo na perspectiva dessas lutas, na perspectiva também de um debate teórico e político dessas lutas. E um terceiro né, elemento também para trazer esta noite é o sentido das lutas indígenas contemporâneas é, trazendo para a nossa história recente, e a história recente aqui é a história mesmo já dentro do século XXI, que a gente tem tido né, é, processos importantes articulados pelos movimentos indígenas de países latino-americanos, eu quero destacar aqui quatro países, né, a Bolívia, o Equador, o Chile e o Brasil, o que é que essas, essa, essa luta indígena contemporânea ela coloca sobre a mesa é, em termos né, de nós debatermos profundamente contradições que ainda estão postas em nossa atualidade e que têm relação com alguns problemas, né, algumas problemáticas que nós não resolvemos ao longo desses 500 e poucos anos né, do que nós somos a partir dos processos de colonização dentro da nossa região. Bem, dito isso, né, aí eu já parto para o primeiro elemento que é pensar realmente o indígena como uma categoria política abigarrada. Esse sentido do abigarrado é, uma, é um conceito, né, uma palavra que ela na verdade ela é trazida do espanhol nós não temos, digamos, o equivalente, uma tradução literal para a língua portuguesa, né? para a nossa língua. Mas o abigarrado ele é muito utilizado, né? muito presente dentro do contexto boliviano e se tornou, digamos, um, um conceito de relevância é, sociológica tanto nas obras é, do René Zavaleta, sociólogo né, boliviano, é, que analisou também alguns processos internos né, da Bolívia, como também na própria obra da Silvia Rivera que também socióloga boliviana, Aymara, que também tem trabalhado com esse conceito para pensar é, a, a, como é que se caracteriza também a luta indígena no contexto desse país, mas também articulado, né, a luta indígena mais ampla da região latino-americana. E aí, quando a gente olha o conceito, a partir dessas, desse olhar também sociológico dos bolivianos, o abigarrado, ele tem um sentido, ele pode ser equivalente a algo heterogêneo, algo que não tem como você tornar uno ou homogeneizar, né? algo que realmente é uma propriedade muito específica que faz com que um elemento abigarrado ele não, não possa ser nem, nem se tornar híbrido, nem se tornar unificado, homogeneizado, porque a característica fundante dele é justamente ele ser diverso, ele ser heterogêneo, ele ser pluri, pluriverso, né? E aí o, o, o abigarrado ele tem sido utilizado por todos aqueles que pensam também a América Latina de uma forma mais crítica, de uma forma mais arraigada também, com esse reconhecimento do que nós éramos antes da conquista, é, nesse reconhecimento de que antes de nós sermos colonizados, nós já éramos sociedades muito heterogêneas, sociedades né, transfronteiriças, Sociedades que, tanto internamente, eh, na, na, na, nas sociedades específicas, como também numa articulação mais ampla do Abayala, essas sociedades elas tinham as suas próprias formas de organização comunitária, organização da vida religiosa, espiritual, organização da vida política, dos processos também de, de ocupar um espaço como homens e mulheres, e que esse processo ele tinha múltiplas facetas que quando houve né, o processo de colonização embora a colonização ela tenha representado essa tentativa né, de homogeneização cultural homogeneização política no, é, sob o jugo também de uma ordem colonial você não consegue é, ela não consegue operar nesse processo é de uma forma totalizadora, porque as nossas sociedades, mesmo o processo de, de, de colonização ele tendo sido profundamente violento, nós conseguimos ainda manter, dentro do nosso processo né, de formação sociohistórica histórica e também política, a gente ainda consegue manter, em alguns lugares, reminiscências, em outros lugares de forma mais presente, aspectos dessa heterogeneidade, desse caráter abrigado que ele continua existindo, resistindo e em disputa com o que seria a imposição de um paradigma civilizatório relacionado ao capitalismo, né, como sistema mundo, e a esse colono capitalismo, levando em consideração que o capitalismo que se consolida na nossa região, ele tem essa origem colonial, né, que é a condição de existência dele, de consolidação dele. Né? Então, se a gente parte desse reconhecimento, que nós somos sociedades abigarradas, a gente também parte de uma segunda premissa que eu gostaria de trabalhar hoje aqui com vocês, que é pensar né, que o ser indígena, né, você, você falar das lutas indígenas, vai requerer de nós primeiro um, um, um a priori, né, nesse processo que é o próprio reconhecimento do caráter abigarrado desse ser indígena, é, que antes não era, né, foi atribuída uma identidade a ele, uma denominação de indígena no próprio momento da conquista, porque antes você tinha que ir civilizações, você tinha os maias, os toltecas, os astecas, os tupinambás você tinha uma diversidade e uma diversidade enorme por região, né, por país, do que nós, desse território transfronteiriço que existia antes né, de nos tornarmos América, e que esse caráter abigarrado do ser indígena, ele também, né, quando, quando se define, quando se denomina essas civilizações, é, a partir da ótica, do olhar do colonizador, como sendo povos indígenas, esse ser indígena que ele é criado do ponto de vista social, do ponto de vista político, ele também vai ter né, esse caráter, ele vai ter o peso colonial na sua origem, né, vai ter o seu peso também na dinâmica social dentro de uma sociedade marcada né, pelo capitalismo, o um capitalismo que tem também uma estrutura de dominação colonial, mas que, ao mesmo tempo, ele pode se subverter, esse ser indígena ele pode ser assumido, sim, como uma identidade política e tem sido assumido como uma identidade política por parte dos movimentos diferentes, né, nas diferentes regiões é, de toda a América. E nessa assunção também de uma identidade política, essas lutas indígenas elas também se complexificam, porque elas vão ter, sim, elementos comuns dentro de um tempo histórico de luta e resistência é, que os caracteriza na sua origem, mas eles vão ter também as suas especificidades é, nacionais, as suas especificidades regionais, especificidades também de caminhos a apontar na superação dessa sociedade, e inclusive né, do, do, dos próprios sentidos políticos que são atribuídos à luta, na perspectiva dos povos indígenas, na perspectiva dos povos originários. Então, isso é importante a gente ter presente, porque não há um movimento indígena. Né? Na verdade, nós temos diferentes povos e nacionalidades indígenas, de diferentes etnias, de diferentes... É, é, de